o que Deus pensa a respeito de você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer da sua vida, e não dos outros pensos? Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero consagrar ao Senhor a ministração desta palavra. Não é uma palavra especial, Senhor, porque toda a palavra que o Senhor dá é especial é uma palavra para a edificação do teu povo nesta noite, seja daquele que está me ouvindo aqui presencialmente, seja daquele que está na sua casa, por onde quer que esta palavra chegue Senhor, eu tenho a certeza que ela produzirá os frutos para a qual o Senhor a tem enviado nesta noite, pai agora em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço a unção do Teu Santo Espírito Senhor, a dependência do Teu Santo Espírito na minha vida, para que eu possa ministrar esta palavra, não de acordo com a minha intelectualidade ou capacidade humana, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, porque eu quero ver os resultados desta palavra na vida do meu irmão, da minha irmã. Então, Pai, em nome de Jesus, abre agora toda a mente, abre todo o coração que esteja bloqueado, Pai, em nome de Jesus, toda e qualquer oposição, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor opere sobre este lugar, porque Teu é o reino, Tu é a glória, o Senhor é Senhor desta igreja, manifesta nesta noite o Teu poder e a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Muito bom, queridos. Meus amados, nós todos cristãos estamos envolvidos em dois processos distintos e dois processos que são desafiadores de transformação. O primeiro desses processos, e eu estou dizendo isso para você porque eu escrevi um pouco disso no nosso livro, o primeiro desses processos é o processo de transformação pessoal. Deus, ele, do ponto de vista de Deus, a regeneração é um processo definido, você receber um novo coração, mas a Bíblia diz, e depois os pais da igreja confirmam isso, que logo após o momento da regeneração, vem uma fase da vida cristã, que vai até o dia da nossa morte, chamado santificação. Ou seja, a santificação é um processo contínuo, diário e progressivo na nossa vida. Santo Agostinho estabeleceu mais ou menos o critério para dizer o que é a santificação progressiva. Em outras palavras, num português mais claro, eu preciso ser hoje mais santo do que fui ontem e amanhã mais santo do que sou hoje, amém queridos? Esse é um conceito fundamental na vida cristã, um cristão que é um cristão espiritual, ele está sendo santificado dia após dia, um cristão carnal é um cristão que deixa de se santificar e ele estagna, ele fica estagnado na vida cristã, ele passa 30 anos vivendo a mesma coisa e ele não muda, ele não muda, ele não, não, não muda nada na vida dele, as coisas acontecem dinamicamente no mundo espiritual, mas é como se ele estivesse desconectado dessa realidade e a vida dele continua do mesmo jeito, ou seja tem gente que continua do mesmo jeito, mas a Bíblia diz que esse processo de santificação, ele tem que ser constante, ele tem que ser progressivo na minha vida, na sua vida, para quê? Para que a partir deste processo, o Senhor nos transforme a imagem e semelhança de Cristo. O objetivo da santificação na nossa vida não é nos tornar um ET, né? não é nos tornar um extraterrestre na terra, totalmente diferente da vida da terra, não. O processo de santificação visa, em primeiro lugar, transformar a nossa vida, transformar o nosso viver, para que o segundo processo possa acontecer. Uma vez que Deus transforma a minha vida, eu consigo ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Só pode dar alguma coisa para alguém, vai ter que trocar meu microfone aqui, que está com, tá com um problema. É, a partir do momento em que a gente tem uma... A partir do momento que a gente tem essa transformação na vida pessoal, a gente consegue fazer isso na vida de outras pessoas. Não é a transformação, a gente consegue ser o agente da transformação na vida do outro. Por quê? Porque existe um princípio espiritual, você não pode dar o que você não tem. Você só pode dar para outra pessoa aquilo que você tem, aquilo que você recebe, e por isso, ao receber, você tem a capacidade de distribuir para outras pessoas aquilo que você recebe. Então, se Deus não opera na sua vida, o que é que você tem para ser o canal de bênção na vida dos outros? Não tem nada. Então, por isso, esse processo, ele é duplo. Ele começa na minha vida com a transformação que Deus faz em mim, e através dessa transformação, eu me torno um agente de mudança na vida da outra pessoa. Amém, queridos? Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de blá, blá, blá. As pessoas querem o quê? Querem ver Deus agindo, de fato, na vida delas. Elas estão cansadas de, de conversa teológica, elas querem ver Deus agindo. Então, nesta mensagem desta noite, você pode abrir aí, em Atos, no capítulo 8, versículo 26, nós vamos ouvir quatro princípios aqui, a respeito de como Deus deseja que nesta igreja, todos sejam agentes de transformação levando vida por onde possam passar, Deus deseja que toda esta igreja, seja uma igreja militante, o que que são uma, uma igreja militante? Alguém já foi militante de partido político, eu não, quem já teve esse desprazer? Olha o Nelson, eu também Nelson, um militante é militante, militante tem a ideia de militar, alguém que é, convicto, alguém que faz o sacrifício, se precisar estar às seis horas da manhã no piquete, a gente vai, se precisar estar à meia noite, a gente vai, se precisar ficar uma semana na porta da fábrica, a gente vai, por quê? Porque a gente é militante, né? então tem na igreja, tem os militantes, mas na igreja também tem aqueles que são apenas os ouvintes, os frequentadores de igreja, os frequentadores são aqueles que não tem compromisso, então, você precisa ser um crente militante, é isso que a palavra do Senhor diz, nós precisamos ser operosos na fé, Por que operosos? Porque quem é que gera ovelha? A ovelha, a ovelha gera ovelha, não é o pastor que gera ovelha, é você que gera ovelha, né? então como é que a gente sabe se essa igreja é uma igreja operante? É a igreja que batiza, é a igreja que simplesmente convida pessoas, traz pessoas, traz pessoas ao batismo, então isso é uma marca de uma igreja operante, outra marca de uma igreja operante, é quando entra um endemoniado na igreja e ele volta para casa liberto, isso é a marca de igreja operante, mas como é que vai voltar para casa liberto, se aqui na igreja, tem muita gente que tem medo de demônio, como é que faz? Então, se Deus não trabalhar isso no coração da igreja, a igreja não pode ser uma igreja militante. Como é que a gente pode ser uma igreja militante se a pessoa entrar enferma e continuar sempre enferma? Né? Nós, nós, temos, nós temos a mão do Senhor em nosso favor para ministrar cura. Deus pode curar e Deus pode não curar, mas o que cabe a nós não é curar ou não curar, isso é prorrogativa de Deus. O que cabe a nós é ministrar a cura é usar a palavra profética, é determinar dentro daquilo que Deus nos dá de autoridade, né, a determinação é na autoridade que Deus nos dá, para que o inferno retroceda e a obra de Deus avance, eu quero que você compreenda uma coisa importante, a igreja do Senhor, ela não está sendo atacada, a igreja do Senhor é uma arma de ataque, ela não é uma arma de defesa, não é o um inferno que está atacando a igreja, é a igreja que está atacando o inferno, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja do Senhor, aleluias! Agora quem é a igreja irmãos? A igreja não é esses quatro, quatro paredes aqui, a igreja é eu e você, nós somos a igreja de Cristo Jesus, e portanto nós somos chamados a ser a igreja triunfante, a igreja militante, a igreja que está atuando, a igreja que está saqueando o inferno, a igreja que está colocando o mundo em polvorosa, que Deus use a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, aleluias. Quantos de vocês querem ser então um agente de mudança? Glória a Deus, olha que bênção, que maravilha. Então, para você ser um agente de mudança, quatro princípios importantes. Primeiro, seja pronto para ouvir e obedecer à direção do Espírito Santo de Deus. Seja pronto para ouvir e obedecer à direção do Espírito Santo. Veja a palavra do Senhor lá em Atos, no capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a? Você sabia que anjo fala? Quem, quando sabia o que anjo fala? Anjo fala, glória a Deus por isso. O anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está o quê irmãos? Deserto. Ah não, isso não é de Deus, Deus me mandar para um lugar deserto? não eu nasci para brilhar, eu nasci para pregar para as multidões, eu nasci para fazer coisa mais importante, irmão, sabe o que é mais importante na sua vida cristã? É obedecer a palavra do Senhor, nada agrada mais a Deus do que a obediência, e Deus de vez em quando pede para a gente fazer coisas que nós não queremos fazer, Deus pede para a gente fazer coisas que para nossos olhos não tem sentido, a palavra do Senhor diz ali no capítulo 8, que este homem, chamado Felipe, que era um diácono da igreja, ele estava pregando em Samaria, estava fazendo uma grande obra naquele lugar, pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam mudando as suas vidas, Deus estava usando ele poderosamente naquele lugar, e de repente o Espírito Santo de Deus pede para um anjo trazer uma palavra para Filipe, diz, Felipe, levanta e anda e vai para o caminho do deserto, meu irmão, se você quer ser um homem uma mulher, que é um agente de transformação, um agente de mudança nessa sociedade, você precisa estar pronto para ouvir a direção do Espírito Santo de Deus, mas você também precisa obedecer a palavra do Senhor. Muita gente ouve, mas não obedece. Muita gente ouve, mas acha que é para outro. Muita gente ouve, mas acha que não tem condição, capacidade e não obedece mas nós vemos aqui, o que aconteceu, veja o versículo 26, diz assim, levanta e anda e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto, e aí veja o versículo 27, levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, enuco, é, mordomo de candace, rainha dos, egípcios, dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração, e regressava e assentado ao seu, no seu carro, lia o profeta Isaías, agora veja o versículo 29, e disse quem? Quem é que disse aí? O Espírito Santo, quem já teve aqui o prazer de ouvir o Espírito Santo falar? Tem voz mais doce do que a voz do Espírito Santo? Não tem, não tem a voz mais doce, a voz mais agradável, é a voz do Espírito Santo de Deus, se você nunca teve essa experiência, eu quero que você saia daqui nesta noite, e diga Senhor, na campanha de 40 dias de jejum e oração, eu vou te buscar como eu nunca te busquei, eu vou me consagrar como eu nunca me consagrei, mas eu quero terminar a campanha, e eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero sentir a tua presença, para glorificar o teu nome, amém queridos? Sério, na quarta-feira passada eu estava orando aqui, e de repente eu olhei para aquele canto lá, tinha uma figura, uma imagem, uma, sabe, não era uma coisa definida, mas era um, um clarão diferente, naquele ambiente, na galeria, lá em cima, eu falei, é o anjo do Senhor que está aqui, e eu senti na hora a resposta de Deus, irmãos, isso é uma experiência pessoal, é algo que Deus quer trabalhar na nossa vida, por quê? Porque Deus ele está querendo fazer algo tremendo na vida desta igreja, e nós não podemos fechar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer, eu tenho orado para ver anjos, eu não sei se você ora para isso, mas eu oro, e Deus está começando a revelar algumas coisas, é legal isso, é muito joia, por quê? Porque nós somos seres espirituais, como eu disse hoje pela manhã na nossa escola bíblica nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana é claro para você isso ou não? quem é você? você não é carne e osso tendo uma vida espiritual você é um espírito tendo uma vida de carne e osso limitada por um tempo mas daqui a pouco vai desencarnar isso e você vai voltar a ser livre de novo amém amados? não foi muito bom não, mas tudo bem ninguém gostou da ideia de morrer não, é tudo bem, né, mas olha que interessante no versículo 29, disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta a este carro olha que interessante, o caminho estava deserto, Felipe creu e obedeceu, e ele foi para o lugar deserto, não tinha nada no deserto, mas de repente, no lugar do deserto, apareceu uma carruagem, no lugar do deserto, Deus colocou alguma coisa ali, no lugar do deserto, alguma coisa aconteceu, vai ser assim na sua vida também, em nome de Jesus, pode não parecer sentido, pode não parecer muito lógico, mas se você ouvir e atender e obedecer, a voz do Senhor, você vai experimentar milagres, coincidências de Deus, operando na sua vida em nome de Jesus, aleluias, coincidências são coisas que acontecem no mundo, no mundo, no mundo espiritual chama-se Cristocidência, né? ou seja, é quando alguma coisa que nós não sabemos, está pronto, preparado, e nós só vamos ali na hora certa para marcar ali aquele tento, para marcar aquele gol, para a gente poder comemorar com o Senhor aquilo que Ele quer fazer, então olha que interessante, Deus precisava que algum servo dEle, explicasse algo para um homem que estava descendo de Jerusalém, indo embora para sua casa lá na Etiópia, que não é a Etiópia de verdade, é o Sudão, né, é o Sudão aqui, a Bíblia fala em Etiópia, mas é o Sudão, naquele momento é o Sudão, e aquele homem está indo de volta para casa, e o Espírito Santo quer falar alguma coisa com aquele homem, e ele precisa que alguém vá falar, aí você me pergunta, mas por que, que o Espírito Santo mesmo não falou? Não sei, pergunta para ele, porque tem coisa que às vezes o Espírito Santo não vai fazer, ele vai pedir para você fazer, ele quer que você seja alguém que marque a vitória, ele quer que você seja alguém que, que, que, re, que receba a benção, o Espírito Santo podia fazer a obra dele sozinho, mas ele quer fazer conosco, ele escolheu fazer conosco, e este é o privilégio que o Senhor te dá, é o privilégio de você ser usado por ele, quando você está no Uber, é o privilégio de ser usado por ele, quando você está no seu trabalho, nas vendas, quando você está no seu trabalho lá na construção civil, quando você está no seu trabalho na escola, em todo tempo, em todo lugar, Deus quer fazer de você alguém muito especial, e Ele dá a você o privilégio de marcar o gol da vitória, amém queridos? Ele faz tudo, prepara o meio de campo, prepara a jogada, e você só vai cabecear e aparecer na foto, só isso, mas você tem que estar lá, e para isso você tem que obedecer a voz do Senhor, amém? Ricardo, você que trabalha no Uber, aí, no dia todo aí, eu tenho certeza que você já teve algumas experiências muito interessantes, essas coincidências que Deus prepara, para que a gente possa experimentar o cuidado do Senhor, então, meu querido irmão, irmã, saiba que em todo o tempo, o Espírito Santo está desejoso de manifestar o seu poder. Amém, queridos? Você quer sentir o poder do Espírito Santo fluindo através da sua vida? Então diga assim, Senhor Jesus, a minha vida está nas Tuas mãos. Usa-a conforme a Tua vontade, para que eu seja um canal da Tua bênção este mundo perdido e glorifique o teu nome aleluia, glória a Deus que benção, né irmãos por que que nós precisamos do Espírito Santo de Deus porque o Espírito Santo ele nos concede sabedoria e conhecimento porque o Espírito Santo nos guia e nos aconselha porque o Espírito Santo nos reveste para o ministério não tem como fazer a obra do ministério sem o Espírito Santo de Deus nem tenta, é besteira o Espírito Santo nos mostra o caminho, o Espírito Santo nos dá tarefas, Ele é a riqueza do crente, e sem Ele nós nada podemos fazer, aleluias. Se nós fizemos alguma coisa, é por pura graça e misericórdia do Senhor, e ação do Espírito Santo de Deus, amém queridos? A Ele seja toda honra, toda glória e todo o louvor. Segundo o princípio desta palavra... Se Para ser um agente de transformação de vidas, entenda que todos precisam ser ensinados sobre Jesus. Principalmente os religiosos. Todos precisam ser ensinados sobre Jesus. Principalmente os religiosos. Veja os versículos 27 a 31 levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, Eunuco, Mordomo Morde Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o espírito a Felipe, chega-te e junta a este carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Olha que interessante. Aonde é que esse homem estava indo? Da onde ele estava voltando, irmãos? Da onde ele estava voltando? De Jerusalém. Sabe o que, que ele foi fazer lá? Ele foi fazer um culto adorar ao Senhor. Esse homem saiu da casa dele, lá no Sudão, no sul do Egito este homem peregrinou 300 quilômetros para ir até Jerusalém, subindo o morro acima, e depois ele está voltando, depois que adorou ao Senhor, ele é um homem que conhece, tem uma sede, uma fome muito grande, de conhecer as coisas de Deus, mas mesmo naquele serviço religioso, ele não conhece a Deus, assim como dentro da igreja, tem crentes que passam 10, 12, 15, 20 anos, e não conhecem a Deus, e aí quando a gente vai falar de alguns princípios, a pessoa fala assim, mas aonde que está escrito isso? Claro, não lê Bíblia, não conhece. Ah, a pessoa fica, não, mas, não, mas, não, não mais nada irmão, leia a palavra de Deus, abra a sua Bíblia, leia a palavra, aí você diz, mas eu fiz isso, mas eu não entendo, claro que não entende, porque só pode entender as palavras da Bíblia, quem é o quê? Espiritual, carnal não entende irmão quando Paulo chega para pregar em Corinto, ele diz assim, irmãos, não vos pude falar como há espirituais, mas tive que falar a vocês como há carnais em Cristo, eu não pude aprofundar, porque vocês são rasos, vocês não conhecem Bíblia, então eu não pude aprofundar com vocês, eu tive que ficar no raso, eu tive que ficar no basicão, eu tive que ficar repetindo o sermão, Paulo diz exatamente isso para aquela igreja de Corinto, por quê? Porque aqueles irmãos não estavam prontos, preparados do ponto de vista espiritual, para as coisas grandes e maravilhosas que Deus tem para eles. Deus quer que a igreja amadureça, que a igreja aprofunde. E neste livro da campanha de 40 dias de jejum e oração, Deus me levou a escrever a respeito de três coisas que nós precisamos aprofundar em primeiro lugar, aprofundar o nosso conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus não pode estar apenas num livro, a palavra de Deus tem que estar no meu coração, a palavra de Deus tem que estar na ponta da minha língua, a palavra de Deus tem que ser a minha fonte de área de suprimento, esse livro também nós vamos entender que a palavra de Deus, além da palavra, nós precisamos nos aprofundar, na dependência do Espírito Santo, no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, Por quê? porque quem se relaciona com o Espírito Santo de Deus superficialmente, nunca será capaz de ver grandes coisas mudando na sua vida, se você quer ser um homem, uma mulher, que Deus usa poderosamente, você precisa ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Espírito Santo de Deus, portanto é o segundo aprofundamento, Agora, o aprofundamento da palavra, e o aprofundamento da dependência, ou na relação com o Espírito Santo, me leva a um terceiro aprofundamento, que é o aprofundamento na dependência de Deus. Eu quero traduzir isso para você. Uma coisa é você depender de Deus, quando você tem o seu emprego, quando você tem a sua renda, você é um funcionário público, chove e faz sol está tudo certo, com crise, sem crise, o seu salário está na conta, que maravilha isso, não precisa nem orar, está tudo certo, é só não fazer besteira no serviço público, né, só não arrumar rolo e confusão, que tem que arrumar muito rolo e muita confusão para você ser mandado embora, está tudo certo, você vai passar o resto da vida, vai ter um salário garantido até o último dia da sua vida, benção isso, agora, se você vai viver na iniciativa privada, a realidade sua é outra, os nossos irmãos que trabalham no comércio, sabem que agora virando o mês, não importa quanto você vendeu o mês passado, não importa quanto você atendeu, virou o mês, tem que fazer tudo de novo, e se você não fizer, você não tem resultado, e se você não tem resultado, você não ganha, é ou não é assim? Isso é dependência, então uma coisa é você depender de Deus, quando está tudo mil maravilha é fácil depender de Deus assim, moleza, Outra coisa é você depender de Deus quando você está passando, por exemplo, por uma situação de enfermidade. Depender de Deus quando está tudo bem em casa, está todo mundo com saúde, é fácil. Agora começa a ver a hora que vem um problema de saúde na sua casa. Começa a ver a hora que você está recebendo notícias ruins... Então o que, que Deus está dizendo ao nosso coração neste tempo? Que nós precisamos nos aprofundar na palavra, aprofundando na palavra, aprofundar na nossa relação com o Espírito Santo, para que a gente possa depender de Deus de um nível maior, porque uma coisa é você orar por uma dor de cabeça, outra coisa é orar por quem está com câncer, vocês concordam comigo que são coisas diferentes? o irmão Odir estava com câncer, o irmão Odir não estava com uma virruguinha qualquer, um negocinho, era câncer, e era um câncer que se não fosse, Deus não, não, não, não, não curasse, ele ia ter que fazer outro procedimento, daqui a pouco outro procedimento, e vai chegar uma hora que nem o procedimento não resolve, então para esse nível de fé, nós precisamos depender mais de Deus, e Deus, Ele quer nos levar a coisas mais profundas Deus quer nos levar a alguns lugares, a alguns momentos Em que são muito mais profundos do que a gente já viveu Amém, queridos? É tremendo isso Mas só vai experimentar isso quem se aprofunda na palavra Quem se aprofunda no relacionamento com o Espírito Santo Aí vai experimentar coisas grandes e tremendas que Deus fez Amém? Isso é muito legal Vamos lá, então o religioso, irmão, ele precisa ser ensinado. O religioso tem que ser ensinado. O religioso precisa aprender, ele precisa aprender, ele precisa aprender. De vez em quando alguém fala comigo, pastor, não prega sobre dízimo e oferta, isso aí atrapalha, ah, impede as pessoas da igreja. Irmãos, dízimo e oferta tem que ser pregado. Ah, mas também tem que pregar sobre outras áreas, por quê? Porque o tempo todo nós precisamos ser ensinados ser ensinados a respeito de todas as áreas da vida cristã, para que a gente possa viver como um todo, e experimentar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus, amém queridos? Eu já fui um cristão carnalzão, o dia que o pastor ia pregar sobre dízimo e oferta, eu queria entrar debaixo do banco, né, porque eu não tinha noção de como é que Deus opera, eu achava que Deus estava me tirando alguma coisa E não que Deus estava me dando uma oportunidade de manifestar o poder dele para multiplicar Eu não conseguia entender esse conceito E por não entender esse conceito Eu bloqueava o meu coração para viver aquilo que Deus tinha para mim Então não bloqueie o seu coração Se Deus está ensinando algo para você É para você colocar em prática pra, Por quê? Porque Deus quer multiplicar o seu poder Deus quer multiplicar a sua glória sobre a sua vida Amém? Agora lembra do seguinte, a mensagem que toca o pecador, sempre será aquela que aponta para Cristo. Quando o nosso amigo aqui, o Felipe, foi pregar, o que, que ele fez? Ele percebeu aonde é que o homem estava lendo a palavra, né? e a Bíblia diz ali que ele estava lendo a palavra em Isaías, no capítulo 53, né? olha lá, o que, que diz Isaías no capítulo 53? Versículo 32 diz assim, ó, e o lugar da escritura que li era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como, é, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem poderá contar a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Então, aí ele faz uma pergunta no versículo 34, respondendo o eunuco a Felipe, disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro. Então Felipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, anunciou a Jesus. Então você está no elevador, a pessoa diz: Ih, Mas o sol hoje está quente, hein? Você pode partir disso aí e apontar para Jesus, fazer para ele, é verdade, está quente. E no inferno está pior ainda. E aí você começa a tascar Jesus da pessoa. Né? Taca Jesus nela. Né? A pessoa diz, hey, mas vai chover, hein? vai ter uma inundação Sim, vai ter uma inundação Deus vai derramar a sua glória sobre essa nação Deus vai transformar essa realidade Meu irmão, fale palavras de Deus Não importa o que a pessoa vai falar para você Leva para Cristo, fala de Cristo É Cristo, é Cristo, é Cristo o tempo todo na vida deles em nome de Jesus Eu não sei quantos de vocês se lembram Não sei quantos de vocês se lembram Dos primeiros meses de conversão de vocês vocês se lembram ou não? Como vocês mudaram? Vocês ouviam um tipo de música, né? de repente o repertório mudou na casa de vocês. Aí o vizinho fala, nossa, mas que coisa estranha, agora vocês só ouvem música de crente agora? O vizinho já falou isso para vocês ou não? Nunca falou para vocês isso? Então o vizinho não percebeu, hein? Vai lá. O vizinho tem que perceber que alguma coisa mudou na sua vida. Né? O vizinho precisa perceber isso. Eu me lembro que nos primeiros anos da nossa conversão, é, entrou um ladrão em casa Roubou todos os CDs que nós tínhamos de, de, de música, do Eric Clapton e tudo quanto é coisa que tinha lá em casa né? Os que também, levou tudo, o diabo levou tudo Só ficou um CD do Ademar de Campos em espanhol E a gente não tinha dinheiro para comprar nem outro CD, porque naquele tempo o CD era caro pra caramba E nós ficamos seis meses ouvindo essa música O vizinho falava assim, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir essa música, né? Eu sou grato por tudo o que tenho e ia lá em espanhol, ia cantando em espanhol Era o que tinha, era o que tinha Mas as pessoas precisam perceber mudança Porque se as pessoas não percebem mudança em você Elas não conseguem perceber que Jesus está na sua vida Amém queridos? Isso aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua também em nome de Jesus Terceiro princípio Você precisa estar o que irmãos? Preparado para explicar sobre os fundamentos da sua fé, você precisa estar preparado para explicar sobre os fundamentos da sua fé, aí o versículo 35 diz assim, olha lá, então Felipe abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus, ele pegou o ponto de partida, a dica, a deixa que o Espírito Santo preparou e apontou para Jesus. Virou a bola e mandou e marcou o gol, né? Ele fez isso. Então o Espírito Santo de Deus, ele prepara o momento, prepara as condições. No entanto, se você não estiver preparado, você não pega o peixe, né? Você tem que estar preparado você tem que estar pronto, você precisa ser aquele cristão que lê Bíblia, você precisa ser aquele cristão que tem tempo de jejum e tempo de oração, você precisa ser aquele cristão que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque de vez em quando a gente entra em umas situações assim, que você fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? O que, que eu falo agora? E aí o Espírito Santo diz, ah, fala assim, começa falando assim, e você vai por ali, e o resultado é que no final a pessoa entende a mensagem, exatamente como ela tem que entender, amém queridos? Mas você precisa estar preparado, preparado para explicar os fundamentos da sua fé. Por que é que você crê assim? Por que que a nossa igreja chama-se batista independente? Por que que nós cremos na manifestação do Espírito Santo de Deus dessa forma? Por que que nós cremos na questão da, da, da ressurreição? Por que que nós cremos? Você precisa estar preparado para isso. Eu espero que você esteja se deliciando com o tema da escola bíblica. Quantos de vocês estão acompanhando a escola bíblica todo domingo? Poucos, hein? Muito pouco. Estou, estou estupefato. Você está perdendo uma grande oportunidade de se preparar, de se capacitar no Senhor. Então, por favor. Lá no final tem, tem revista da escola bíblica, leve para casa, depois deixa a sua oferta da revista, que é 12 reais, e, e, e aprenda, aprenda a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas têm uma sede de espiritualidade que é uma coisa de louco. Quem já viu o Hare Krishna andando aqui na, em Curitiba? Vocês já viram o Hare Krishna? Sabe o que, que é Hare Krishna ou não? É um pessoal que anda bem de cor de rosa assim, der, faz, rapa o cabelo e deixa um rabinho assim para trás no cabelo e sai cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Ele sai andando desse jeito aí. Vocês já viram que aqui em Curitiba tem templo hindu? Que tem uma deusa elefante lá, que é um elefantão assim, uma deusa. Vocês já viram que aqui em Curitiba tem templo budista? E a gente sabe diferenciar o que é uma coisa da outra? Não. A gente não sabe. Quando o testemunho de Jeová bate na porta da casa da gente, a gente faz o quê? Agora estou com pressa, não posso te atender. A gente não consegue falar com eles. Eles são extremamente bem preparados. Eles têm o um discurso na ponta da língua. E eles conhecem algumas coisas da Bíblia que nós não conhecemos e eles usam para defender os argumentos deles, que nós não conhecemos, e a palavra do Senhor diz em Osés, no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo, se não for o 4, 6, é o 6, 4, o meu povo perece por falta de conhecimento, então meu irmão, cata tua Bíblia aí, bora ler Bíblia, a partir de amanhã deu meia horinha de folga, vai ler Bíblia, vai ler a Bíblia, vai entender o que está escrito na palavra de Deus, porque quanto mais você entender da Bíblia, mais Deus pode usar a sua vida, quanto mais você entender da Bíblia, mais você vai estar pronto para defender a sua fé, e nesses momentos que nós vamos viver agora, daqui para frente, cada vez mais nós vamos viver um mundo relativista, as pessoas dizem assim, verdade absoluta não existe, e como é que você diz, não, existe sim, Jesus é a verdade, o caminho é a vida, e ninguém vai ao pai senão por ele. Falar isso é fácil, esse versículo. Agora eu quero ver você argumentar em cima desse versículo. Então Deus quer preparar você para ser esse agente. Para ser essa pessoa que com delicadeza, com educação, mas com firmeza de fé, consiga transferir esses conceitos para as pessoas. Olha o que eu escrevi embaixo ali do item 3. A razão da sua fé precisa ser um conceito claro... E transferível Nunca, em momento algum Diga, eu sou cristão porque Jesus me salvou Isso é uma coisa boba Sou cristão porque Jesus me salvou Isso, isso não é nada Vai argumentar o que com ateu em cima disso? Não argumenta nada, você não tem nem o que conversar Então você precisa um, Você precisa conhecer A palavra de Deus, precisa ter intimidade Com, com o Espírito Santo Precisa ter intimidade com Deus Para que Deus Coloque na tua boca as palavras certas, porque o Espírito Santo é assim, Ele só vai fazer você lembrar aquilo que você estudou. Tem crente, irmão, que é muito malandro, né, que ele... Vou usar uma expressão aqui, mas é muito engraçado. Ele não estuda o tempo todo para uma prova, aí chega no dia da prova, ele quer que o Espírito Santo de Deus faça ele lembrar. Mas como é que vai fazer ele lembrar de uma coisa que o abençoado não estudou? Não lembra, irmão. Então, Deus quer que você seja um homem, uma mulher que leia a palavra de Deus e esteja preparado. Quarto e último, leve as pessoas a um compromisso firme e transformador através do novo nascimento. Olha o versículos 36 a 38. E indo eles caminhando chegaram ao pé de alguma água, ou seja, uma fonte de água que jorrava, e disse o eunuco: Eis aqui a água o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou -o parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe quanto como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não ouviu mais o Eunuco, e jubileoso continuou o seu caminho olha que coisa interessante, hein, olha que coisa maravilhosa, sabe irmãos, às vezes nós vamos dar um aconselhamento para a pessoa, e a gente fica no, só nos arredores, faz isso, faz aquilo, é, melhora isso, melhora aquilo, e a gente fica só, só no arredor, mas sabe qual é o grande problema de todo ser humano? Não é o que está por fora, é o que está dentro, o âmago da questão, o ponto principal da questão, não é a mudança externa, é a mudança interna, só pode haver transformação num ser humano, a partir da mudança que ocorre internamente, qual é o grande fracasso da teologia comunista, porque o comunismo também é uma teologia, a teologia comunista diz o seguinte, que as, as pessoas, elas precisam ser mudadas, mas o comunismo diz que o problema das pessoas não é o que está dentro delas, é a sociedade, é a superestrutura que está em volta delas. Então você tem que mudar a sociedade, para a partir daí você mudar o ser humano e ter um ser humano melhor. Por isso que toda teologia comunista, ela quando entra num governo, ela quer mudar a educação, ela quer mudar o sistema de saúde, ela quer mudar o sistema de governo, ela quer mudar tudo, por quê? Porque eles acreditam que o ser humano só pode ser mudado se mudar o Estado. Então você substitui o Deus, você substitui Deus pelo poder do Estado. E eu acreditei nisso durante muitos anos, mais de 20 anos da minha vida eu professei isso. Que a gente tinha que mudar, ganhar o poder, né, chegar os companheiros no poder, tomar conta do poder... É parametrizar o poder, né? ou seja, usar o poder a nosso favor, botar as pessoas certas no lugar certo, para mudar a cultura da geração, para que no decorrer dos tempos da geração, você tenha uma mudança de padrão cultural para toda a sociedade, é isso que a gente acreditava, era por isso que a gente vivia, até o dia em que Jesus tocou na minha vida, e aí eu pude compreender que não existe nenhuma outra possibilidade de mudança Que não seja a mudança que Cristo opera através do meu e do seu coração O Espírito Santo de Deus e a vida cristã Ela não está ligada às coisas que estão no exterior Ela está ligada naquilo que está no nosso interior Se o Filho verdadeiramente vos libertar Verdadeiramente, né? Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis o quê? Livres o homem só pode ser livre se o seu coração for transformado, e você tem que entender como é maravilhoso isso, porque Deus ele não está lidando com o um ser humano, que é uma manipulação, Ele não está lidando com robôs, Ele não está lidando com marionete, Deus está lidando com o um ser humano livre, Ele te perdoou na cruz do Calvário em Cristo Jesus, te deu a carta de alforria na mão, e você faz o que você quiser com a carta de alforria, por isso que eu digo de vez em quando, alguém fica assustado comigo, que a pessoa que for para o inferno, irá para o inferno com a carta de alforria no bolso, e é verdade, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelo pecado de todos os seres humanos na face da terra, amém queridos? então todo mundo teve acesso a esse perdão, Agora, como é que a pessoa vai saber dessa boa nova, se nós não pregarmos a palavra? Como é que a pessoa vai viver essa boa nova, se ela não vê isso acontecendo na minha e na sua vida? Como é que isso vai acontecer para a sociedade como um todo? Então, meu irmão, não sei qual é a área sua de formação, mas eu sei que você entra em contato com muitas pessoas durante o seu dia a dia de trabalho mas saiba de uma coisa, você pode dar bons conselhos profissionais, bons conselhos humanos, bons conselhos sociais, para qualquer pessoa, mas lembre-se de uma coisa... Mudança mesmo, é só Jesus que opera Então meu irmão, vá direto para o ponto Apresente Jesus, sem, meio, sem meias alternativas, sem meias desculpas Apresente Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai, se não por Ele, aleluias Amém queridos? É esse Jesus, e aí deixa com Ele que Ele vai fazer o resto O problema aí é de Deus, não é seu não é função sua, fazer a transformação, é função de Deus, é função do Espírito Santo, é Ele quem discerne juntas e medulas, é Ele quem toca o coração do pecador, é Ele quem prepara o ambiente, você apenas vai sair na foto, amém amados? Glória a Deus! Se cada cristão, se cada cristão, gerar um novo cristão por ano, a igreja não precisa pagar campanha de televisão, a igreja não precisa fazer campanha, sair na rua, fazendo, fazendo passeata, fazendo nada. Basta que cada cristão gere um cristão. Se você fosse dono de uma boiada, e você tivesse 50 vacas no seu pasto, e todo ano essas vacas ficassem prenhas, mas não gerassem não gerasse bezerros, o que, que você faria com as vacas? Você manteria as vacas lá no, comendo pasto, dando sal grosso para elas o tempo todo, ou você passaria a faca, a faca nas vacas e comeria a picanha delas? É isso aí, irmão. A igreja que dá fruto, o Espírito Santo de Deus poda para dar mais fruto ainda. A igreja que não dá fruto, Deus pega o pouco que tem e leva para outro lugar. Hoje tem gente se convertendo nessa cidade. Agora, nós estamos desejosos de que essas pessoas venham para a igreja? ou tem gente que pensa que, ai pastor, vai chegar gente nova na igreja, ai vai ser tão esquisito, vai ser tão diferente, irmão é para ser esquisito mesmo, é para ser desconfortável mesmo, porque se a gente quer crescer, nós precisamos estar na agenda de Deus, ou então Deus simplesmente diz, tá bom, vocês não querem, Deus abençoe, continua fazendo o culto de vocês, do jeito que vocês sempre fazem, e Deus vou mandar para outros lugares, e outros lugares vão crescer, e vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, e, vai crescer, e ponto final, Deus não entra em crise porque você não gosta, Deus não entra em crise porque você não quer, Ele simplesmente não te usa, para Deus está tudo certo, Ele não tem só você na face da terra, Ele poderia usar você, mas Ele pode usar outro, afinal de contas Ele é, ele é dono de tudo, mas Ele quer dar a mim e a você o privilégio de ser usado, você quer exercer esse privilégio? Glória a Deus amados, quantos querem exercer este privilégio? isso, não são muitos, é, são relativamente poucos, é verdade, é isso mesmo, porque os muitos vão ficar apenas com a notícia, está acontecendo alguma coisa estranha na igreja, meu Deus, o que será que está acontecendo? Ficam desesperados, é assim, é assim, o tempo todo, mas isso não é novo, desde quando a igreja do Senhor existe, é desse jeito que acontece, o tempo todo, Deus está dando a mim e a você, uma oportunidade única, para que a gente possa ser um diferencial, para que a gente possa fazer algo especial, para que a gente seja muito usado por Ele. Mas depende da nossa postura de receber e de viver aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus, irmãos, ela é para nos dar vida e não para nos dar conhecimento teológico. Tá bom? a palavra de Deus é para te dar vida, e não para te dar conhecimento teológico, então não se preocupe com conhecimento, se preocupe em conhecer o Senhor, se preocupe em conhecer a palavra do Senhor, mas não se preocupe em acumular conhecimento, porque o acúmulo de conhecimento não vai trazer nenhuma vantagem, nem para você, e nem para o reino de Deus, mas quando você pegar aquele pouco que você tem, e você disser, Senhor, Tu sabe as minhas limitações... Tu sabes, ó Deus, as minhas dificuldades O Senhor sabe os meus, os meus preconceitos religiosos O Senhor sabe como eu sou tímido O Senhor sabe como eu sou medroso, medrosa Mas você disser, Senhor, o meu pouco está nas Tuas mãos Quando você disser, Senhor, o pouco que eu sei está nas Tuas mãos E eu quero me aprofundar mais Sabe o que, é que vai acontecer? Deus vai começar a usar você E Deus vai começar a usar você No pouco no pouco, no pouco, mas a palavra do Senhor diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Sobre o muito será colocado. E aí Deus vai acrescentando, Deus vai movendo, Deus vai trazendo gente maior, Deus vai trazendo mais recursos, Deus vai trazendo mais condições, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o Senhor de toda a história, Ele é o Senhor da minha e da sua vida, amém queridos? Amém amados? Glória a Deus! Eu sei que você está sorrindo aí por trás dessa máscara Sorria mesmo Porque Deus quer fazer coisa grande na sua vida Deus quer transformar a sua vida De uma forma tão tremenda Que daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar assim Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu na minha vida? Deus vai fazer isso através da sua vida Em nome de Jesus Aleluia Aleluias. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus Oh Espírito Santo de Deus Eu preguei a Tua palavra Aquilo que o Senhor colocou no meu coração Agora eu lhe peço que o Senhor toque no coração de todo aquele Cujo coração está preparado Para receber a unção do Senhor nesta noite Para aquilo que o Senhor tem levantado a este povo, Pai Eu quero agradecer ao Senhor Porque o Senhor está fazendo uma grande obra na vida desta igreja O Senhor está multiplicando o rebanho essa igreja está crescendo o Senhor está fazendo uma grande obra neste lugar, mas eu sei Senhor, que nós podemos fazer mais, eu sei que nós podemos ser mais usados pelo Senhor, então meu Pai agora em nome do Senhor Jesus vai tocando no coração de todo aquele que nesta noite, virá à frente Pai, para receber esta oração com imposição de mãos e eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que algo novo eu profetizo em nome do Senhor Jesus Que algo profundo vai se achegar a sua alma nesta noite E você será tocado de uma forma especial Para tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida Em nome de Jesus Enche-me até que em mim, se ache sorte Então Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerte o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar reza a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa, Senhor, vidas deste lugar, Pai, para manifestar o Teu poder e a Tua glória a este mundo. Senhor, o Senhor poderia fazer através de anjos, até mesmo através apenas do Teu Santo Espírito. Mas o Senhor dá a mim e a cada um de nós deste lugar a oportunidade, o privilégio, meu Pai, de manifestarmos o Teu poder e a Tua glória. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai tocando em cada vida neste lugar. Meu Deus, eu clamo agora pelo mover da Tua presença, pela unção do Teu Santo Espírito sobre este lugar. Pai, o Senhor vai trazendo agora aqueles que são enfermos. O Senhor pode trazer aqui este lugar, aqueles que estão opressos. O Senhor pode trazer aqueles neste lugar... Aqueles que precisam de libertação... Porque esta igreja... Está se levantando na força... Ela está se levantando no poder do Espírito Santo de Deus... Há um mover de novo... Há um mover novo... Há um mover da Tua glória... Há um mover da Tua presença neste lugar... Este mover começou... E ela não vai terminar... Porque o Senhor... Tem planos e projetos... O Senhor estabeleceu esta casa como uma casa de oração... como uma casa de adoração... uma igreja que não retrocede... uma igreja que avança... uma igreja que alcança... uma igreja que vai fundo... uma igreja que aprofunda... uma igreja que é um canal da tua bênção... por isso eu profetizo em nome de Jesus... aonde você entrar... aonde você pisar a planta dos seus pés... aonde você tocar com as suas mãos... onde você abrir a sua boca... o Espírito Santo de Deus encherá esta boca, o Espírito Santo de Deus derramará palavras, o Espírito Santo de Deus te usará poderosamente e você será um homem, uma mulher cheia, cheia, cheia do Santo Espírito de Deus para manifestar a este mundo o seu poder e a sua glória em nome de Jesus.